Só vou fazendo isso daqui, sabe que é senta Oh, chamo eu, que não tem flow do quem, radu quem te chamou Já que... Quem que não tem flow? Quem que não tem flow? Cê se engasopou, cê se engasopou Na Akuma você vacilão Acho que você que é o Akuma Já que Akuma na minha mão e eu Tá E você tá na sola agora, mano Você não foi capaz, eu tô na sua escola Você rima em Detroit, né parceiro? Só que cê não tá em Detroit Essa porra é Rio de Janeiro oh! Acha que eu tô sem GPS? Calma, eu sou sensei. Mas aqui que mano sabe que eu já vou improvisando. Uso wave, eu tenho wave, põe no beat, eu tô surfando. Põe o um beat no wave porque você é menino. Eu não tenho GPS, sou sábio dos seis caminhos, amigo. Por isso eu faço a rima que é profunda. Se cê tem nove calda, é nove chute na bunda. Não é nove, eu não tô, Eu não tô sozinho. Você até falou que você é o sábio dos seis caminhos. Não, cê é, não é não, eu sou verdadeiro. Seis é caminhos só preciso de um marechal, isso é Rio de Janeiro. Eu tranquei teu caminho nem sou Exu caveirinha Você falou que eu sábio na improvisada Você é o sábio dos seus caminhos Mas você não sabe de nada Ô! Ô! A minha Calma que eu já tenho sabe que essa disciplina Você falou até de Exu, calma que eu tô com domínio Você não é tranca- rua, é só trancado no condomínio Ô! Ô!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 Na última batalha, falei que sério era o irmão do gato de botas <risos> Cê foi feito de chacota Então, hoje eu rimo com amor Você é um ovo, sua derrota é clara Então, gema de dor Vem <risos> assim Fazendo aqui uma que é foda Sabe, você é ruim Sem maldade, mano A sua rima não nova É um ovo que tem casca O MC que é casca, casca grossa <risos> Fazendo <risos> assim Sabe quem <risos> que <risos> é né? moleque Agora para <risos> <risos> Sem maldade A rima já colabora The King of Detroit Não <risos> falta força agora <risos> Essa rima quebrando sua cara passa Como se fosse um caramujo Ou um ninja, um caramujo E nas calças esse cara mija Aê! Ah! Por que você tem medo? É Não entendeu que nesse enredo Sem maldade camarada você já errou O que, que é isso? Um minuto foi a música com um o flow ah! Não, Dessa forma já tô pronto pra rima. Se a palavra vale o um tiro eu tenho Eu uh, sou uh, Snoop e os, do os caras desacredita, realmente eu pareço meu truta, olha que fita Spockwiller every day, realmente essa é a fita, Você é tipo Snoop Dogg, no fit com a grita Você minha de cê manda aí, cê só botou em fazer, essa rima eu já fiz, e você até quis fazer Spockwiller every day, essa rima eu já mandei, ele O que eu ganhei de você, você não fez de aniversário não! O que é que você quer falar? Sinceramente, meu mano, você pode até pular Você falou que eu não mato sozinho Realmente eu mato Vou falar qualquer a fita Vou te explicar o que é o fato Realmente eu só ando sozinho E eu vou te explicar o fato porque que eu parejo medo E se eu sentir medo, eu mato Uou! É, fim, sabe que eu já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 fazer é. quantas vezes for necessária, quantas vezes for necessária Pra mim nunca mais joguejar, não vai ser contra você Enquanto qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar, muito pra Eu errei de novo, cê falou do erro de novo Vamos ver, eu deixei a mão na boca pra fugir, Se você pisar ler, o me foda esse show Você se fudeu, igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só eu é o dono do jogo Por isso que eu, eu tô no tabuleiro Prado, você vai pertencer porque eu que decidi os meus sete erros tá louco, eu vou te o quadro já tá no caminho yeah. Com certeza você nunca vai arrumar nada porque eu vim não te matei, eu tô sozinho já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros pra compensar, por isso eu tenho que aceitar, eu sou muito melhor que esteve aqui Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua você tem boca pra calar, então pra uma atitude Primeira coisa a fazer, cê tem pra calar a sua oh, yeah. oh, eu em você De uma coisa oh, eu sei Falou oh, que era o dono oh, oh, comigo, joga o jogo, falei no game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Ah, go. Você é suqueiro, ah, ei! Você tá ligado? Faça freestyle você não vai Só que sua carne não é valiosa. Minha carne vale mais do que uma picanha. quando ah, tipo o churrasco, você tá ligado, mano? Que eu faço de freestyle que você é freguês Se cortar sua língua, o churrasco com certeza é pro mês inteiro. Ei! Quando cê não é guerreiro, faça freestyle que eu sou verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você ter o que é o fã verdadeiro. Quando ah, ah, Você tá ligado? Faça de verdade que você é antes. Olha o brinquinho da sua Tá ligado? Faço o freestyle, mano. Já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória é igualzinho rubrica. Tô falar de flow comigo agora, mano. Tá ligado que você vai morrer. Uh. Pode falar de flow, vou ensinar coisa a você. Uh. Você é montar. Uh. Ah, mas é seu um moleque. O que é montar pro mal, né? Só pra te matar, quebra meu espelho, uh, você é tão ruim uh, O que é o espelho? Fala isso, espelho em me Quem oh! fazer isso não vai dar aqui pra você E uh, o que isso eu faço, mano? Isso que é RP oh, Mano, calma lá, chegou agora MC Foi o verdadeiro desde 2018 fazendo isso aqui oh! Be -be. Começo o terceiro, pois sou verdadeiro. Aqui não deixa chatice. Aí menina, tô na disciplina. Você não respondeu nada do que eu disse. Porque você tá entendendo, tô desenvolvendo e tô nessa frequência. Quero dinheiro, mas sou verdadeiro. Não é o objetivo, é só a consequência. Mas, mas eu, eu não meu meu mano, Por isso que agora tinha um e é E eu proceder. O pai é igual, escolha é diferente O mundo que você não tá entendendo? Mano, você hoje se fudeu. Todo mundo faz o um hip hop, mas no final é cada um no seu Sua escolha é diferente, tudo bem, não pode dar A defensa na sua mente agora vai te explicar Sua escolha é diferente, eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi a gente matar Na é verdade, é perdão porque hoje você é chapada Tô nessa bolha, múltiplas escolhas, minha única escolha é trazer sua derrota Tu lá te anda, não é pilata Hoje quem vai resolver. Ele pega uma ressonha, tudo bem que eu percebi. Por Ai. isso que é uma batida Eu vou ter que te bater Ai. Eu não, eu vim trazer um ditado pra você oh. Escuta meu filho, querendo é poder